Salve, salve, meus guerreiros e minhas guerreiras, sou o professor Emílio Júnior, só aquele recadinho. Esse vídeo nós temos que bater a meta de 800 comentários, onde três de vocês irão faturar a cinta modeladora. Isso aí, aquela cinta modeladora que ajuda a queimar a gordurinha na barriga, a melhorar a postura. Deixe aí nos comentários o estado que você fala e o seu município. Além disso, tem que ser inscrito do canal, tá bom? Clica aí nessas notificações, aí, aquele sininho, porque tem que ser inscrito para poder ter validade. Vamos lá, vamos fazer um treinamento aeróbico de baixíssimo impacto, onde você vai elevar a sua perna esquerda e elevar o seu braço direito, dessa forma. Vai descer, elevar a perna direita e braço esquerdo. E depois vai, calcanhar esquerdo, mão direita, calcanhar direito, mão esquerda. Foi? Vou fazer mais uma vez devagar para você pegar a mecânica do movimento. Vamos lá. Começar com a perna esquerda e braço direito. Perna esquerda, braço direito, braço direito Desceu, vem com o braço esquerdo e perna direita. Desceu o braço esquerdo, sobe com o braço direito e a perna esquerda. Esse é o primeiro movimento que você vai fazer. Agora incorporado dentro desse movimento, nós iremos colocar um segundo movimento, que é o seguinte. Quando você fizer o movimento elevou, elevou... Vai tocar com a sua mão direita, calcanhar esquerdo, mão esquerda, calcanhar direito. Elevou, elevou, calcanhar, calcanhar. Elevou, elevou, calcanhar, calcanhar. Só isso. Elevou, elevou, calcanhar, calcanhar. Pegou? Então vou fazer só mais uma sequência, também devagar, para você poder pegar a mecânica do movimento. Mas lembre-se, entra aí na descrição desse vídeo, tem informações sobre o nosso grupo fechado de treinamento com nutricionista, cardápio nutricional, treinamento completo. Entra aí, pega o telefone entre entra em contato que vai ser muito legal. Vamos embora! Pés paralelos à largura do quadril, começando com a perna esquerda e elevando o braço direito. Dessa forma, elevou... Elevou, calcanhar, calcanhar Elevou, elevou, calcanhar, calcanhar Vamos embora Elevou, elevou, calcanhar, calcanhar Só mais uma Elevou, elevou, calcanhar, calcanhar Treinamento mais simples, mais fácil do que esse Para você que não pode fazer treinamentos de altíssimo impacto Faça esse tipo de treinamento que vai ajudar muito Coloca lá aquele cronômetro no seu reloginho, põe ali no chão, cronômetro de pelo menos aí dois minutos, fica fazendo essa atividade que você já vai sentir muito. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo carinho e até o nosso próximo encontro.